Adivinha sobre o que é o nosso vídeo de hoje? Eu vou te dar uma dica. Então, é, eu acho que vai te confundir um pouco, né? Porque não é sobre formatura. Tem muito mais a ver com diploma. Enfim, vou até tirar essa roupa aqui. Ué, não, é pra sair, não, é, não é assim não, não é pulando que tira não? Ô gente, vai ter que ser no manual, viu? Tá saindo aqui não, me ajuda aqui, por favor. Na segunda-feira, dia 12, vai rolar a 12ª Diplomação Presidencial aqui no TSE. Mas antes, para você entender, eu preciso explicar o que é a diplomação, né? A diplomação é a garantia que a Justiça Eleitoral dá para candidatas e candidatos de que essas pessoas foram eleitas pelo povo. Isso vai fazer com que elas possam assumir seus cargos tranquilamente. Quem não vai assumir o cargo é aquele candidato ou aquela candidata que não entregou a prestação de contas até o prazo final, no dia 19 de novembro. Para o caso do presidente eleito e do vice-presidente eleito, isso não vai acontecer porque a prestação foi entregue dentro do, dentro do prazo e mais do que isso, ela já foi avaliada, julgada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral em sessão. Vamos ouvir o ministro Ricardo Lewandowski para a gente entender o que é que rolou dada a inexistência de impropriedades e irregularidades que maculem a rigidez da prestação de contas. Julgo aprovadas as contas referentes às eleições de 2022 do candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, bem assim as do candidato a vice-presidente da República Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Todas as prestações de contas de todos os candidatos ficam disponíveis na internet e você pode acessar através do divulgacandicontas.tse.jus.br. A diplomação, ela encerra o processo eleitoral, é a última etapa ali, e funciona da seguinte forma, quem diploma o presidente da república é o TSE. Já quando é algum cargo estadual, a responsabilidade é dos TREs. E se for cargos municipais, aí a responsabilidade ela passa a ser das juntas eleitorais. O TSE faz a diplomação de candidatos desde 1946, muito tempo, mas tudo o que já aconteceu em relação a isso está registrado no Museu do Voto. A gente foi lá no museu e fez algumas imagens para vocês verem. Dá uma olhada só. O diploma eleitoral do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai ser o 12º expedido pelo TSE. Só que todos os outros candidatos, aí estão também os diplomas deles. E é claro que eles não estão só nesse espaço. Eles também estão na internet e você pode acessar indo no site do TSE, na Biblioteca Digital. Basta pesquisar lá, diploma, e você vai ter acesso a todo esse conteúdo histórico e bem bacana na palma da sua mão. Então é isso galera, se você quer saber mais sobre a diplomação, sobre como é a cerimônia e também tudo que envolve a justiça eleitoral, não, de não deixe de acessar o site tse.jus.br. é claro, nos siga também, esteja junto conosco em todas as plataformas digitais, porque o TSE tem perfil oficial em praticamente todas as redes. Tamo junto e até a próxima.